Aqui é Patrick Dorel, engenheiro químico da Unicamp, empreendedor e atleta. Bem, muitas pessoas têm comentado comigo que querem fazer o Projeto Verão, isto é, perder alguns quilos, entrar em forma e alcançar o shape do verão, mas que têm sofrido com uma certa falta de disposição, falta de energia física, falta de foco para ir à academia todos os dias e realizar as séries de exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Bem, o que nós temos feito para ajudar essas pessoas? Nós analisamos quatro dos principais componentes termogênicos 100% naturais. O primeiro, a cafeína, que é o famoso estimulante natural que tem a capacidade de aumentar a disposição, aumentar a energia física, aumentar o foco e acelerar o metabolismo de forma natural o segundo composto é o café verde que na verdade é a coqueluche do momento no mercado de suplementos pois é um emagrecedor natural além de ter um efeito antioxidante bastante interessante o terceiro composto é o chá verde que tem um efeito desintoxicante bastante bacana além de acelerar o metabolismo e fortalecer o sistema imunológico. E o quarto componente é o Citrus Aurantium, que na verdade é laranja amarga, que é um emagrecedor natural, regula o apetite e auxilia também na queima de gordura. Muito bem, com esses quatro componentes nós desenvolvemos termogênico, 100% natural, Tier Force, que é um termogênico da nova geração, 100% natural e inovador, que auxilia todas as pessoas a realizarem o projeto verão, bem como auxilia os atletas de alta performance na sua preparação das provas e exercícios físicos diários. Vamos ver o que a galera está achando do Tier Force. Eu uso e recomendo Tier Force. Tier Force está aqui, eu utilizo e recomendo. T-Force, que hoje eu já tomei o meu para dar aquela remadinha de stand-up paddle. T-Force, que é o termogênico inovador do mercado aí, eu tomo e recomendo. Para manter a rotina seu dia a dia, eu indico o T-Force. É uma fórmula revolucionária, é uma fórmula nova, é bem diferente dos que tem aí pelo mercado. Eu uso e eu recomendo T-Force.